olá bem vindo ao canal mikashi neste vídeo mostrarei como uh, você pode adicionar aquela raba de download diretamente na página do youtube veja só veja a minha página uh, eu pesquisei esse vídeo de hungria uh, Como pode ver, tenho a, essa barra de download e tenho essa aqui. Bem, eu quero explicar esse, como você pode adicionar aqui, porque se você tiver essa aqui, uh, você também pode baixar uh, vídeos de todo o YouTube usando o pacote YouTube da dele Então, como é que eu adiciono isso? Então, é só seguir os passos e é isso aqui adicionar essa aqui também veja só se você clica nele você tem que escolher a qualidade do vídeo então é muito divertido uh, é muito bom também ter esse hoje esse aqui explico no outro vídeo se você quiser saber como eu adiciono esse aqui para muitos muitos sites então vamos lá o que tem que fazer primeiro primeira coisa Uh, tem que usar o, o navegador Firefox, Por quê? porque o Google, uh, o Google Chrome não aceita instalar aquela extensão. O que tem que fazer é vir aqui e escrever, e escrever save, save from .net enter. Então, save from net, enter. Neste caso, pode vir aqui no install ou pode vir aqui, se você estiver, pode vir aqui. Uhum. Unlimited and free, então você pode vir aqui instalar. Uhum. Então, nós viemos aqui para podermos adicionar, clicando no RAD do Firefox. É... Bom, depois de carregar, vamos clicar no RAD para adicionarmos e clicarmos Ok. Depois disso, você vai ter essa aba aqui. Então, tem que primeiro uh, uh, fechar o navegador, depois abrir de novo. Então, eu dizia no outro vídeo que usar o Firefox é muito, muito bom porque você vai ter mais e mais e mais serviços e muitos serviços. Muitas extensões que vão ser, vão ser muito importantes para navegação, muitas coisas na internet. Bem a gente podemos entrar no, no, no YouTube. Depois de entrar no YouTube vai perceber que aquela barra, essa barra que nós adicionamos aqui. Barra que nós adicionamos aqui vai realmente aparecer aqui embaixo. Quando você adiciona pela primeira vez, quando você adiciona pela primeira vez aqui, ver uma mensagem dizendo que tem que clicar OK. Depois de clicar OK, está tudo pronto. Então, quando você quer baixar um vídeo. Aqui, sempre tem que clicar aqui assim que clica aqui e pode ver aqui ver seu vídeo abaixar ou então outra coisa é muito importante que o, o firefox uh, precisa de internet muito rápido então, enquanto que o Chrome, Chrome... Como é razoável para todas as condições, enquanto o Firefox precisa de capacidade um pouco alta, né? Sim, então, até lá. Na próxima, eu vou mostrar uh, como é que vocês podem adicionar este, esta barra aqui e baixar vídeos em qualquer lugar. Em qualquer lugar de verdade, né? Então procura lá o vídeo ali e espero que ache o vídeo e espero que tenham gostado do vídeo e deixe o seu like se... se tiver gostado e a subscrição é da... da sua decisão como eu sempre falo e até mais